Um Fundo Positivo, ele cria um orçamento privado, independente, autônomo, para financiar projetos de organizações da sociedade civil. Eu podia citar, por exemplo, no campo de assistência, as pessoas vivendo com HIV, todas as casas de apoio que acolheram pessoas é, vivendo com AIDS, elas foram geridas e são geridas por ONGs. Todo o trabalho utilizando a metodologia corpo a corpo, aquele trabalho com a gente multiplicadores nas escolas, associações de bairro, todos esses trabalhos eles foram feitos por ONGs. Ou seja, as ONGs, elas conseguem chegar aonde às vezes o governo não consegue chegar, que é junto à população direta. Fora todo o trabalho também de acompanhamento e de ajuda a uma política efetiva de saúde pública. A gestação desse fundo se deu aqui dentro do departamento de DST-AIDS na visão de um gestor é, visionário. E eu acho que e uma das questões que foi muito discutida no início é que ele deve estar totalmente, as suas diretrizes, a sua linha de apoio... é estar totalmente condizente com a política brasileira. A resposta brasileira de enfrentamento ao HIV e às hepatites virais ela é totalmente fundamentada nesses pilares, incluindo a participação da sociedade civil. Foi a sociedade civil que inicialmente é, pressionou o governo para dar as primeiras respostas. Obviamente não podemos esquecer a iniciativa de gestores, de profissionais de saúde, de membros da academia que se é, imbuíram nessa pauta mas a sociedade civil é que foi para as ruas reivindicar direitos, direitos garantidos pela Constituição.